Hey, hey. Passei na Blitz, boladão de rachete Mano, ele perguntou meu peito Mina, não vou seguir seu jigs Cê tem que agir com limite Eu tô andando pela city FL não audacity Nego, eu passei pela Blitz E mandei fuck police. Meu nego, eu tô voando em contra Bitch, tá querendo hey. souber no hey. Passei na rua fugir dessa blitz Meu mano mano hey. bem antes no Oeste hey. Meu mano já tava muito cansado Quase dormindo, no um pulo. Hey. ninguém melhor não saber o que eu faço Passe pensar uh, que esse fumo do boss uh, uh. Desconhecido passou me com medo Falei pro parço lá mais um dedo Esse pus inseguro do quilo Quase chamou a atenção da polícia. Pode me perguntar Quem é o melhor nunca vou contar Vi seu parceiro com o cara lá E aquele mano ele é mopá. Yeah. Cadê minha chave? pilar o dedo Bate na gata, é nosso hey, Moda Moda de sempre, cê sabe, meu nego Pulei no bloco, na bala, no whisky Ainda sigo sem enviar disc Puta é moeda, eu segui o seu dix Nego vivendo e corre, golpe, pique. Ela é bonita com sem plique Eles me falam, cê é um nego chique Mano, pra mim, cê parece um pique No um jet cubique eu falei, tô na bala, não e se não fosse, eu ia falar que era filme. Tô fazendo isso, fortificando de. Perdi tempo em coisas que são minhas. Ela me liga, eu falo só o mínimo.